O resultado de várias conversas que fomos tendo entre os dois, no trabalho conjunto, mas também no, no próprio processo de escrita, como o próprio nome indica, fazer um livro que não é pretensioso, que é, em alguns momentos, até um, um pouco brincalhão, por isso mesmo faz o exercício do, do ridículo, por vezes, deixem por pôr a coisa assim, quando temos um capítulo que especula o que seria um aluno que só tem conhecimentos e não tem competências, ou o que seria um aluno que é muito competente, sem conhecimentos, para chegarmos à conclusão da, da impossibilidade. Educar é sempre um ato político, tem que estar imbuído de uma visão muito clara da sociedade que queremos construir, e o João já falou aqui das questões da, da equidade como preocupação central que temos todos que ter.